Olá gente, tudo bem? Vamos continuar com aquele nosso projeto né, de fazer as, as traduções, aqui os resumos das perguntas que são feitas ao Neil deGrasse Tyson durante os podcasts dele do StarTalk. Okay? No caso, o Chuck Nice lê as perguntas dos ouvintes para ele e ele responde. Nesse caso, o ouvinte fez a seguinte pergunta. Eu tenho já a consciência, já tenho a, a ideia, né? eu já sei que estatisticamente é muito improvável que exista vida fora do planeta Terra. Né? Nos exoplanetas, a possibilidade estatisticamente é mínima, quase zero. Mas vamos imaginar que nós pudéssemos checar em cada planeta visível no nosso universo, em, ca em cada exoplaneta no nosso universo, no nosso universo, no nosso universo visível? E caso nós procurássemos, vasculhássemos e cada um desses exoplanetas e não encontrássemos vida de modo algum, que o único lugar onde existisse vida realmente ficar comprovado que seja somente na Terra, qual a explicação que a ciência daria para isso, para esse favorecimento da Terra, né? para esse privilégio da Terra de ser o único planeta em todo o universo que haja vida? Vamos ver qual foi a resposta que o Neil deGrasse Tyson deu? Então vem comigo. Então o Neil deGrasse Tyson respondeu o seguinte. Bom, primeiro deixa eu reafirmar que essa probabilidade de não existir vida em mais lugar nenhum existe. Tá? É realmente uma probabilidade muito forte de que a vida só exista na Terra. Mas vamos imaginar que seja realmente só existe a vida na Terra. Se a vida na Terra começasse ontem, para isso ter acontecido, seriam necessários 4,5 bilhões de anos para isso acontecer, para existir a vida na Terra, ok? 4,5 bilhões de anos. Isso, gente, é muito tempo. Então a gente tem que assumir, a gente tem que aceitar que o que quer que seja que tenha causado a vida na Terra foi muito difícil de acontecer. A natureza lutou muito durante bilhões de anos, mas isso não foi o que realmente aconteceu. Nós temos os ingredientes de vida na Terra, que seria hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, outros, e o hélio, mas o hélio é um gás inerte, não faz sentido. Não faria diferença nenhuma. Esses elementos estão todos aqui na Terra, como estão em qualquer outro lugar no universo. Esses também são os mais comuns ingredientes aí pelo universo afora. Tudo na escala equiparada, um por um. O elemento mais comum no universo é o hidrogênio. O segundo é o hélio, mas a gente não pode usá-lo quimicamente para criar vida, já que ele é um gás inerte. A coisa do coisa que o hélio faz é que ele é bom para festas, né? para brincar, ficar com voz de pato-donalds durante as festas, né? inalando o hélio, né? gás hélio. Né? Fora isso, ele para a vida não serve para nada. Então, o próximo no universo mais comum é o oxigênio, assim como também é o próximo elemento mais comum na Terra. Oxigênio também. Mas o oxigênio e o hidrogênio também vêm quando eles se unem se transformam em água. Você também vai encontrar oxigênio e hidrogênio nas moléculas o próximo é, no universo é o carbono o carbono é o principal causador da vida ele é o ingrediente principal da vida tá? então ele é o também nesse caso é o próximo mais encontrado no universo e o próximo mais encontrado no nosso organismo ele é o causador da vida nós somos baseados em carbono esses ingredientes para a vida na terra estão em todos os lugares no universo então a receita para a vida é o universo inteiro está no universo inteiro então nós temos os ingredientes, agora nós precisamos das condições. Então, quaisquer que sejam essas condições, você tem que se perguntar se é uma característica que é privilégio aqui na Terra ou se há outros lugares no universo que existem também essas condições. Atualmente, nós temos catalogados dentro da ciência uma dúzia ou mais, de uma dúzia ou duas de planetas que estão dentro da famosa Zona Dourada, para que possa haver vida né aquela zona que nem não é nem muito quente e nem muito fria é a Golden Zone que eles chamam né Gold Lock Zone que é a, a parte favorável para haver vida parece que já tem catalogados alguns exoplanetas que estão dentro dessa faixa né da Golden Lock Zone ok então nós temos já os ingredientes e temos uma ou duas dúzias de planetas já encontrados dentro dessa zona dourada que poderia haver possibilidade de vida, ok? Então a gente tem que olhar na Terra para tentar descobrir é, a origem e o tempo disso, de quando começou. E nós temos assinaturas na Terra, nós temos evidências na Terra, de que teria começado a coisa de 4,5 bilhões de anos atrás. Ou 4 bilhões e meio de anos, né? melhor dizendo. A vida na Terra começou agora quatro e meio bilhões de anos atrás então a terra estava naquela idade naquela época quando alguma coisa aconteceu e pronto aí está a vida lá está alguma coisa aconteceu que apareceu a vida ok os ingredientes a hora certa as condições o fato da terra estar na, na área propícia para haver vida então todas as tentativas e os desafios que nós estamos tendo em criar vida em laboratório Tentando fazer com moléculas criadas dentro do laboratório, a natureza se encarregou de fazer isso sozinha. Mas se nós sairmos por aí, viajando, e procurarmos em cada um dos planetas, o universo... Vamos trazer para dentro da galáxia aqui, tá? porque realmente para fora, para todo o universo, seria difícil que nós não, nem teríamos condições de viajar para fora da galáxia. tá? Mas vamos considerar que nós fôssemos a todos os planetas aqui dentro da nossa galáxia. E se não encontrássemos vidas em nenhum deles, isso nos forçaria, então, nos força a tentar descobrir na Terra o que, é que existe de diferente disso tudo que nós falamos aqui, para que a vida aparecesse. Qual é esse elemento que diferenciou tudo, tá? que é diferente de tudo, já que todos esses elementos que nós falamos no início estão presentes no universo, estão presentes na Terra, e a vida apareceu há 4,5 bilhões de anos atrás, e de repente apareceu por algum motivo, e se nós fôssemos a cada planeta aqui e não encontrássemos vida, que ele coisa, que elemento, que fator foi esse único da Terra, que só a Terra teria, que causou a vida? Nossa estrela, o Sol, não é uma estrela diferente das outras, é uma estrela comum. A massa do nosso planeta, o fato de que existe água no nosso planeta, nada disso seria diferente, nós temos que achar alguma coisa, forçosamente teríamos que achar alguma coisa que não é usual, que seria totalmente diferente e que não existe em um lugar mais nenhum, em nenhum outro planeta dentro da galáxia ou do universo. No momento o Chuck Nice, ele brinca dizendo que um DNA alien talvez causasse isso, mas aí o Neil deGrasse Tyson rebate dizendo que se existisse esse DNA alien nós já teríamos encontrado ele, com certeza, então também não é o caso. Então nós teríamos que ser único em bilhões Único mesmo, é, imaginem isso, nós teríamos que ser únicos em bilhões de planetas aí por fora pelo universo. Em casos estatísticos, vamos dizer que isso seria uma em 10 bilhões de chances de, da vida acontecer aqui na Terra. Mas aí o Tic ainda diz, mas considerando, todos esses outros planetas têm os mesmos ingredientes, as mesmas constituições que os outros planetas todos têm, que nós temos aqui, e o Neil deGrasse Tyson diz isso? Exatamente. E o Tyson responde, não, é exatamente isso que a ciência tenta descobrir em laboratórios. Que elemento é esse diferente? Então, é uma ideia muito difícil, é muito complicado chegar a uma conclusão de que elemento seria esse para ser um único elemento. né? É uma coisa muito difícil, muito complicada de se encontrar. O que nós ainda brinca, é como se estivessem vários cientistas tentando criar a vida num laboratório, e misturando todos esses ingredientes e tentando uma coisa e tentando uma outra diferente. E de repente explode tudo. Então é uma, realmente é uma dificuldade incrível. Que elemento único seria esse que causaria vida apenas aqui no planeta Terra? Então gente, resumo da ópera. Estatisticamente falando, é muito difícil haver vida em outros planetas. ok É muito difícil confirmar. Nós não temos até hoje evidências de que há vida fora da terra de que há vida em outros planetas assim como também nós não temos evidências de que já estiveram aqui na terra antes tá? então nós não podemos afirmar se alguém perguntar para mim agora eu, Marcos, né? se alguém perguntar para mim você acha que existe vida fora da terra o que eu tenho que dizer é eu não sei nós não temos evidências nenhuma ainda certo? então essa foi a pergunta que foi feita para o Neil Tyson né, já que o, o fã, né, o, a pessoa que perguntou, disse que ele entende que estatisticamente é quase que impossível haver vida fora da Terra, né, muito difícil, o, que, como a ciência explicaria o fato de somente existir vida na Terra? Então isso é que o Tyson falou, né, a resposta dele foi essa, que os cientistas estão trabalhando nisso com muita força, com muita vontade... Porque a ciência trabalha justamente nas fronteiras. A ciência trabalha naquilo que não se conhece. Né? De que adianta a ciência trabalhar em coisas que se conhecem? É só para aprender, né? para você ensinar uma criança, para você ensinar na escola, para os professores ensinarem a ciência na escola, é, porque que a planta nasce, vamos plantar feijão no, no algodão, para ver como é que nasce um, um pezinho de feijão, ok? Mas o cientista mesmo, já formado, ele trabalha na fronteira. Inclusive, o próprio Neil deGrasse Tyson diz que a coisa mais importante para a ciência não é a resposta. É você saber qual é a pergunta que você tem que fazer. Certo? A gente, às vezes, não sabe nem qual pergunta, nem por onde começar a perguntar, que dirá encontrar respostas para essas perguntas. Então, gente, essa é a ciência, tá? Essa é a ciência correta. é a ciência das evidências, da busca por evidências, e não da ciência do achismo do... vamos supor que, ou do que eu acredito, tá, não existe acreditar, o que existe é busca de evidências, o que existe é testes, ideias, hipóteses e teorias, tá ok, amigos? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, o Startalk, tá, eu vou deixar na descrição aqui do, desse vídeo, o, esse episódio do Startalk, qual foi para vocês procurarem na, na internet e poderem ouvir o original, que com certeza é um combo, né? São várias perguntas e essa seria uma delas somente. E lá pelo meio do podcast vocês vão encontrar essa pergunta com o nome da pessoa que fez, com tudo direitinho, tá? Que aí fica mais fácil para vocês ouvirem. Inclusive quem puder entenderem, é que os podcasts infelizmente estão em inglês. Então quem conseguir ouvir os podcasts do City, são em inglês eu recomendo demais, porque são fantásticos, né? E ele é famoso, né, como eu já falei aqui, por explodir mente né? Então essa é uma das mais interessantes respostas que eu já ouvi Ele dando para um ouvinte E eu resolvi por isso transmitir para vocês em forma reduzida E numa forma de tradução livre minha, tá? Não é uma tradução juramentada, tá bom gente? É uma tradução livre, com perdão de vocês Caso eu tenha traduzido alguma coisa errada aqui Mas com certeza não Tá, é tudo que eu ouvi, eu compreendi muito bem E as respostas que eu dei para vocês as, as explicações que eu dei para vocês Foram as explicações que o Neil deGrasse Tyson deu Para o, o rapaz que fez a pergunta Eu pulei aqui, propositadamente Várias brincadeiras que eles fizeram entre eles O Chuck Nice e o Neil deGrasse Tyson Para poupar tempo E tem brincadeiras internas também E coisas da cultura deles Que para nós não faria sentido não teria graça para nós aqui. Tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixem um like. Ok? Distribuam o vídeo por aí. Mostrem para todo mundo. Compartilhem. É, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.